Agora, a linha C, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Vamos ter atenção, como nos outros, quatro, nos outros casos, ao x ao quadrado mais 3x. Temos x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado é 1. Logo, podemos diretamente fazer a metade de, do 3. A metade de 3 é 3 mais. Então, o que é que eu vou acrescentar para ter o meu quadrado do meu binômio? Vou acrescentar o 3 mais ao quadrado, e pagar o preço por isso, que é retirar o menos 3 mais ao quadrado. E o que é que eu obtenho nesta primeira expressão aqui? O meu quadrado do meu binômio, que ficará x menos 3 mais ao quadrado, igual a, passo para o primeiro membro, o menos 4, passa a 4, e o menos 3 mais ao quadrado, passa a 3 mais ao quadrado, positivo. Então, e agora... Vamos fazer os cálculos. 3 mais ao quadrado é o quadrado do numerador a dividir pelo quadrado do denominador. já fica 9 quartos. Agora, fazendo o mesmo denominador, para podermos fazer a operação. E como temos aqui o quadrado no, no, no meu quadrado do meu binómio, passa para o segundo membro com mais ou menos raiz quadrada de 25 quartos. Agora, quando será mais ou menos a raiz quadrada de 25 quartos? Acaba por ser o, a raiz quadrada do 25 a dividir pela raiz quadrada do 4, que vai dar 5 mais. Isto é, ficam com duas equações, que fica 5 mais, está aqui, e 5 mais que está aqui. Passamos para o primeiro membro, o 3 mais numa equação e na outra equação. Agora, basta fazermos a, a, a subtração e a adição nestas duas equações. Aqui no primeiro fica 3 menos 5, que dá menos 2 sobre 2. E na segunda, 5 mais 3, que dá 8 menos. Assim, obtemos a solução da minha equação, que terá x igual a menos 1 ou x igual a 4.